É, Bem-vindos, seu Enio, Dona Aline, voltou aqui. Então, vamos lá. Antes de eu começar, eu ia colocar isso no final, mas eu vou colocar no começo. Quem quiser tira um print, quem quiser depois me impede, enfim. Aqui são algumas das referências que eu vou trazer, ao invés de eu colocar em cada slide, eu ficar, as, apesar de eu colocar, mas às vezes eu posso ter muito descuidado, então já coloquei todas as referências aqui. É uma cacetada de livro, de artigo, de, de notícias e tudo mais. Tem coisas em português, tem coisas em inglês. Todos eles são muito valiosos e me ajudaram bastante a entender todos os aspectos do burnout. Olá, eu sou a Carol, vou parar de compartilhar minha tela para vocês poderem me ver maior. Olá, é, vou fazer uma introdução para me apresentar, porque acho que tem algumas pessoas que ainda não me conhecem. É, então, eu sou escritora, eu hoje sou escritora, facilitadora e investigadora da saúde mental na relação com o trabalho, amém? Eu trabalhei com marketing por mais de 10 anos, eu trabalhei numa empresa de CRM lá de Porto Alegre e eu tive um burnout lá em Porto Alegre, em 2000, entre 2014 e 2016, eu não entendi o que estava acontecendo comigo, eu comecei a ter vários sintomas, vários sintomas que a gente vai ver daqui a pouco, é, comecei a, é, primeiro, tem essa primeira fase do burnout, que é quando a gente tem esse pico de, de do overachievement, de, de querer se provar e fazer, fazer, fazer e não parar de fazer, que é uma das reações ao estresse que a gente tem, que é uma resposta fisiológica que a gente tem uma sensação de ameaça, e uma das respostas que a gente tem é do lutar. Então, eu tenho a sensação de que eu tenho que, se eu não lutar, eu vou morrer. Então, eu tive esse primeiro período de uma aceleração de querer fazer tudo, de querer segurar o, né, o carregar o mundo nos ombros. E aí, eventualmente, eu comecei a fazer sintomas físicos, eu tinha infecções repetidas, eu tinha muitas dores, eu tinha insônia, e aí depois eu comecei a ter sintomas psíquicos, eu estava com ansiedade, eu tinha uma dor no peito, que era de ansiedade, que eu não tinha nem percebido por mais de um ano. E eu comecei a ter os efeitos mais é, perversos é, de não sabia mais por que que eu fazia o que eu tava fazendo, eu não sabia mais quem eu era, eu fui me distanciando de quem eu era de uma forma muito brutal, assim, é, comecei a ficar muito cansada, comecei a ter problema de cognição, eu me achava, eu pensava assim, cara, eu tô burra, eu tô burra, sabe assim, eu olhava e dizia assim, não, mas eu tinha, eu sabia responder esse e-mail, eu sabia resolver esse problema ontem, como é que eu não sei mais fazer isso? E aí quando pegou na produtividade, uma das coisas que a gente vai falar também aqui é isso, quando, enquanto eu estava sofrendo, estava tudo bem. Aí quando começou a pegar na produtividade, eu comecei a ter medo de cometer erro, aí é que eu disse, não, eu vou parar. E eu, pensei, eu não, e eu pensei, eu lembro assim: eu parei, eu pensei em parar, não porque eu, eu precisava ou merecia. Eu pensei em parar porque eu pensei: se eu não parar, eu vou fazer uma cagada homérica. <risos> foi por isso, foi porque eu tinha medo assim: se eu, do jeito que eu tô, eu fizer alguma coisa e der problema para a empresa, eu não vou me perdoar. Esse era o, era o quanto eu valorizava a empresa e a organização versus o quanto eu me valorizava. Claramente um desequilíbrio. Aí eu vim para Holanda. É, não sabia que era um burnout, achei que era uma crise existencial, tive uma, um problema na minha saída da empresa no Brasil, que foi muito traumático, que ainda às vezes eu ainda tenho, eu brinquei da, da G, eu ainda tenho alguns gatilhos que é, me, me trazem algumas recaídas que hoje são bem insignificativas, mas que ainda acontecem. É, e eu vim para a Holanda, conheci um holandês, viajei e tal, vim para a Holanda, vim morar aqui onde eu estou hoje e pensei tô bem né porque como eu não tava trabalhando eu tava bem e aí eu fui trabalhar numa empresa muito parecida no da mesma indústria mesmo linguajar mesmas atividades e em quatro meses eu tive um outro burnout e aí foi muito pior eu tive crise de pânico eu não consegui sair da cama é, quem ainda não me conhece, se quiser ver, depois eu tenho vários vídeos e vários conteúdos, eu escrevi um livro contando um pouco dessa história, um pouco muito dessa história de como é que eu colapsei, enfim, mas só para dar um pouco assim de, de por que, que eu falo de burnout, eu falo porque eu passei por isso, porque eu tive uma sensação, eu tinha acabado de fazer 30 anos, e eu achei que eu ia precisar me aposentar, porque eu não tinha mais, eu não conseguia mais me enxergar trabalhando. Parecia que não, que não me entrava assim na minha cabeça que eu ia conseguir trabalhar mais. É... E eu me sentia muito sozinha, porque me parecia que todo mundo na minha volta estava dando conta de tudo, que o problema era eu, que eu era fraca, que eu não dava conta, que eu que, né, era um floquinho de neve. E... E aí, à medida que eu comecei a pesquisar a respeito, aqui eu recebi o diagnóstico, eu recebi a, a linguagem de que era um burnout que tinha acontecido, e eu entendi, ah, não, mas lá no Brasil foi isso também. E aí as pessoas com quem eu fui interagindo foram confirmando isso. Só que mesmo assim, a, a, a parte é, clínica, não, não, é um não existe um tratamento especializado em burnout. Existem algumas intervenções que algumas, alguns lugares estão né, pesquisando, estudando, mas não existe um protocolo específico para burnout, porque existem causas diferentes, existem sintomas diferentes. Então, ainda tinha meio que um buraco, assim, que eu não conseguia entender por que que aquilo tinha acontecido comigo e por que que todo mundo conseguia viver né, nas 40 horas, em escritório, na loucura, menos eu. E aí eu comecei a conversar e comecei a escrever e ver que, na verdade, não era só eu, que eu estava bem mais acompanhada do que eu imaginava. Eu comecei a postar no LinkedIn em inglês, porque eu ainda tinha medo de que as pessoas me julgassem, eu ainda tinha medo de que as pessoas fossem tirar essa roda da minha cara, achar que, né? Enfim. É... E eu comecei a postar em inglês, eu postei em inglês durante um ano, e as pessoas, elas mandavam mensagem no meu WhatsApp, mas elas não comentavam. Porque se tu compartilha, se comenta no LinkedIn, aparece como sendo no teu nome, né? E existe ainda um estigma tão grande com isso, como se fosse um problema do indivíduo, que eu fiquei... Taça, e aí eu pensei, cara, eu preciso olhar mais para isso. E faz três, quatro anos já que eu escrevo sobre isso, que eu falo sobre isso. Então, é, mais ou menos, esse é, o, é foi assim que eu vim parar nessa, nesse assunto. Hoje eu leio estudo sobre saúde mental no trabalho, eu entendi que. É, a, as abordagens clínicas e as abordagens de saúde, elas são super importantes, mas elas não são suficientes para explicar ou para tratar o que acontece com o burnout, porque ele não é somente, apesar de né, ser uma questão de saúde, ser uma questão clínica, já é bem complexo, mas ele vai além disso, ele vai também numa questão social, cultural e de como a gente se relaciona com o trabalho. E não adianta a gente regular o estresse, a gente regular, a gente se regular... Né, no nosso organismo e a gente voltar para o ambiente tóxico, a gente voltar até as mesmas práticas que a gente tinha antes, o corpo vai descer de novo a gente vai precisar de remédio, a gente vai precisar voltar para a prática o tempo inteiro. Então, é, o que eu faço hoje, a minha missão é ampliar a conscientização sobre a síndrome de burnout e saúde mental no trabalho, compartilhando a cura que existe através da palavra escrita e falada, porque a, a, a escrita para mim foi uma das... Hum, principais ferramentas que me ajudou a me entender e eu percebo que à medida que a gente vai encontrando linguagem para explicar as nossas experiências, essas experiências acabam se tornando mais suportáveis e eu vejo que com as pessoas que me acompanham e que leem as coisas que eu escrevo, é, também concordam com isso às vezes. Aqui eu tenho algumas, uh, pra, também para quem não conhece, é... Esse, essa é a aula inaugural do, do curso de trabalho, a gente precisa conversar, eu vou falar mais do curso no final, tenho o meu livro, Minhas Páginas Matinais, que ele está em inglês e português, eu tenho a Semana de Conscientização da Burnout, a Cybele deu uma entrevista no passado, foi linda, chorei falando com ela, e esse ano vai ter de novo, e vai ter a Cybele de novo, até porque a Cybele tem novidades nesse ano, né, Cibeli? Então, assim, mais, mais conteúdos. É, e tem o grupo Burnoutados Anônimos, que é um xodó do meu coração, é que, como eu disse, eu me senti muito sozinha quando eu passei por isso. Então, é, quando eu comecei a me sentir melhor, eu pensei, é, eu acho que ia ser legal se eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma, mas eu não consigo dar conta de ficar em grupo de Facebook, eu ficar toda hora falando com as pessoas, porque eu também tenho, obviamente, as minhas limitações. Então, eu defini um encontro, que são duas horas no mês, semana passada, enquanto a semana passada durou quatro horas, mas normalmente dura duas. É, e... O encontro da sexta passada foi o aniversário de um ano dos bernotados, então nós estamos há um ano já nos encontrando todo mês. É, e tem mais de 200 inscritos. Quem entra mesmo é muito do dia da pessoa, né? Tem normalmente, assim, acho que o máximo de pessoas que entrou no mesmo dia foi falar 30, mas normalmente são umas 20 pessoas, uma média de 20 pessoas por encontro, gratuito, confidencial, se tu conhece, se tu tá passando por isso, se tu conhece alguém passando por isso, eu super recomendo. As pessoas se ajudam, é, eu facilito de uma forma que por mais que a gente fale de coisas pesadas e, e, e o assunto que a gente vai falar hoje é pesado, mas eu, eu procuro fazer de uma forma que a gente vá na profundidade, mas que a gente não se abale tanto assim, é, se abale somente o necessário, né? e saia com uma sensação de que dá para ser mais legal a vida. E aí, nesse meu nessa minha trajetória toda, é, eu tive duas epifanias transformadoras, e que elas vão conduzir muito, e elas conduzem tudo que eu faço, elas vão conduzir muito da sala também. A primeira é que o meu valor pessoal não depende da minha produtividade. E esse é um dos maiores aprendizados de toda a minha vida. É, eu já falei isso várias vezes é, em é, lives e tudo mais. Foi muito doído aprender isso, mas pelo menos eu aprendi que quando eu não conseguia fazer nada as pessoas que importam na minha vida não saíram correndo a ah, minha mãe tá aí meu pai tá aí minha irmã tá aí é, meu irmão tá em pensamento o meu namorado acabou de chegar em casa do trabalho é, a família dele algumas amigas mais próximas essas pessoas não saíram correndo e aí eu me dei conta cara eu tô fazendo isso para eu tô me arrebentando para quem exatamente porque eu achava que era para essas pessoas mas eu não preciso e me dá conta disso e, e que isso não é só eu, todos nós temos um valor e todos nós valemos muito como vidas e como seres humanos. E que isso não depende da nossa produtividade e que o nosso cargo, o que a gente realiza, né o que a gente onde a gente chega, quanto a gente ganha, isso para a nossa reputação, enfim... Não vale tanto quanto a gente acha. E a segunda é que o burnout não é só um problema só meu. Ele é um sintoma social. Ele é um sintoma da sociedade que a gente está vivendo. E, e é, né? tem muito a ver com o tema dessa aula de hoje. E, e eu tenho muita clareza. Assim, a gente não chega no burnout sozinho. A gente não vai sair sozinho. É, e... Por mais que, e aqui vocês vão ver que nessa aula não vai ter, nessa especificamente, não vai ter assim, ah, medita 10 minutos, fala, não sei o que. Essas coisas, assim, que eu acho que são ótimas e são importantes. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o aspecto social disso que está acontecendo com a gente. Primeiras coisas, primeiro, que é um burnout. Burnout é um estado de profunda exaustão física e emocional causado pelo acúmulo de estresse crônico. O que isso significa? Todos nós temos estresse no nosso corpo. Isso é ok, isso é de boas. O problema é que a no o nosso organismo ele é feito para suportar estresse e para liberar estresse, digamos assim. A gente não é feito para estar constantemente estressado. A gente é feito para sempre estar tá buscando um certo equilíbrio. Estressa, passa, estressa. que nem cansa, descansa. Esses ciclos, eles são da nossa natureza. O que acontece é que, às vezes, a gente tem alguma situação que faz com que a gente fique todos os dias numa situação de estresse. O que, que desencadeia o estresse? É alguma situação de ameaça. O estresse não é uma escolha, isso também foi uma coisa muito importante que eu aprendi. O estresse não é uma escolha, a gente não escolhe estressar. É, quando algo acontece, a gente tem essa resposta que é fisiológica o que a gente pode fazer no momento a gente não tem escolha o que a gente pode fazer é efetivamente e se preparando para reagir de formas diferentes e escolher quais situações a gente vai enfrentar ou não né é, todos nós no mundo estamos sob estresse crônico desde mais ou menos fevereiro de 2020 e estaremos um pouco né agora tá baixando um pouquinho em alguns lugares a tendência é que vá baixando um pouco, mas os reflexos desse estresse e do trauma que muitos de nós passamos é algo que ainda vamos ver quais vão ser as repercussões. É, e aí, quando a gente tem esse estresse crônico, que a gente não libera esse estresse, a gente não descansa, a gente não consegue sair desse ciclo, em algum momento a gente corre o um risco de colapsar. A Organização Mundial da Saúde chama a burnout de uma síndrome porque é um conjunto de sintomas, ela não é só um cansaço, ela não é só uma depressão. É, eu gosto muito dessa imagem da lei de dodson que é uma publicação de, de décadas atrás que é sobre a lei de arousal, de é, excitação e de resposta fisiológica. É, e aí o que que, o que que eu quero trazer aqui? Um, o burnout, ele não é apenas um cansaço. Cansaço, tu descansa, passou. Burnout é quando tu atravessa todos os teus limites. E aí eu vou passar rapidamente aqui por esse, por esse gráfico. Eu tenho materiais em que eu falo mais detalhamento sobre isso. Mas a ideia é a seguinte. A gente tem aqui no eixo horizontal é, o nível de estresse. E no eixo horizontal o estresse. E em cima... Não. É, estresse e em cima, performance. <risos> eu, eu sou difícil com coisa cartesiana, norte, sul, esquerda, direita, horizontal, vertical. Então, aqui é carga e aqui é estresse. É, então, a gente começa aqui na inatividade, que é deitado vendo Netflix Friends pela 25ª vez. Não tem nenhuma novidade, não tem nada de diferente, beleza. É tédio. Tédio. À medida que tu começa a fazer coisas, engajando, engajando com o mundo, produzindo, enfim, tu vai aumentando o teu nível de estresse e isso é natural, faz parte, beleza. A questão é quando a gente atravessa esse nível da fadiga e a gente não retoma, porque o ideal é, teve um dia de trabalho agitado hoje, por exemplo, trabalhei bastante, vou descansar e eu vou compensar isso que eu, essa energia que eu gastei. Não é um problema a gente fazer coisas, o problema é que a gente não compensa. E aí, quando a gente continua nesse automático e continua fazendo, fazendo, fazendo, a gente vai indo para exaustão, a gente vai indo para um quadro de pânico e aí, eventualmente, chega num colapso. Pessoas diferentes têm é, suas histórias diferentes sobre burnout, tem gente que realmente tem um treco, assim, de, de desaba do nada... É, o meu foi uma coisa mais sutil, entre aspas, assim, de que um dia eu não conseguia sair da cama, mas eu não tive um, um corte seco, assim. É, a Cristina Maslow, que é o maior, maior nome sobre burnout, ela é uma psicóloga social, que é professora em Berkeley, e ela estuda isso há mais de 20, 30 anos, ela publicou esse ano um artigo na Harvard Business Review, se não me engano, e ela vai publicar um livro no ano que vem, atualizando algumas perspectivas sobre o burnout, porque entrou muito no nosso linguajar isso. E aí ela fala muito assim, é, e eu gosto muito dessa imagem, porque ela, ela me traz uma sensação de que o burnout é muito mais um espectro do que estou com burnout não estou com burnout. A questão é que todos nós estamos em algum lugar daqui. Neste momento, cada um de vocês está em algum lugar daqui. E aí a questão é, quanto mais perto do vermelho, mais tu precisa compensar no verde. E se tu tá bem no verde, dá uma... vai devagarinho. Porque quando depois que a gente, é... que a gente se recupera, depois que a gente passa por isso, a gente acaba ficando todo o tempo do mundo aqui. Por um, por um momento isso é ótimo e é necessário. Mas aí a gente também precisa começar a, a voltar um pouco para cá para entender qual é esse equilíbrio do câncer descansa que a gente precisa. E aí vamos à nossa geração burnout. Eu não vou trazer aqui é, é, explicações de que ano a que ano, é milênio, não sei o quê. Para mim, eu, eu enxergo a, a, a geração burnout, a Anne, que é a autora do livro do Não aguento mais, eu não aguento mais. Uh, ela fala muito da geração dos milênios e tem eh, alguns estudos que já mostram que os millennials são proporcionalmente a geração com mais burnout e são eh, a geração que mais sofreu também com a pandemia mas qualquer pessoa que esteja sentindo né e que esteja passando por burnout tem alguns indícios e tem alguns traços até porque assim a questão da geração ela é um indicador mas não necessariamente só porque tu nasceu um pouco antes ou um pouco depois da taxa do tal do milênio tu não é, porque a gente acaba compartilhando algumas coisas, algumas experiências. E aí o, o, a questão do milênio é que o milênio é a pessoa que entrou no mercado de trabalho nos últimos 10 anos e que encontrou um mundo muito diferente do mundo que seus pais e seus avós viviam. A gente teve no ocidente, de uma certa forma, algumas décadas de um progresso bem forte é, e de acesso à educação, de acesso a muitas coisas. E aí a gente foi vendo lá no final do século XX, agora virada para o século XXI, algumas coisas estão meio que se desfazendo. Tem o Sigmund Bauman, que vai falar do amor líquido, modernidade líquida, tudo líquido. E para a geração do burnout, realmente, salário é líquido, a gente recebe já gasta, a carreira é líquida, é não necessariamente porque eu me formei em alguma coisa eu vou fazer aquilo, talvez um conceito de carreira hoje, ou num futuro próximo, talvez não vá ser tão adequado, porque não é mais aquela linha reta. É, a pessoa os, os Nossos pais trabalhavam na mesma empresa por 30 anos. Eu não sei nem se eu vou fazer a mesma coisa por 5, 10 anos. As nossas carreiras são muito mais fragmentadas, às vezes a gente tem diferentes carreiras dentro do mesmo tempo. Tem pessoas que são multipotenciais que fazem três, quatro ocupações ao mesmo tempo. Eu sou escritora, falo de saúde mental e faço frila de design às vezes. Então, essas, esses limites eles estão cada vez mais líquidos mesmo. O que, que é um expediente? A gente, a gente não bate mais ponto. E aí a gente não tem mais essa, essas limitações que a gente tinha do que é que o trabalho, vida pessoal. Isso não existe mais. A moradia com os preços absurdos, as pessoas estão tendo cada vez menos acesso ao seu próprio imóvel e, e não se tem mais aquela sensação tão comum de ah, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei e agora eu tenho uma aposentadoria agora eu tenho... Então, é, a geração que veio antes da gente tinha uma sensação de eu vou trabalhar muito e vou receber essa estabilidade. Hoje a gente está vendo, eu trabalho muito e não existe essa estabilidade. Então, é óbvio que vai dar algum colapso nessa nessa situação é, e aí a gente começa a pensar vale a pena eu sacrificar minha vida pessoal vale a pena eu sacrificar os meus valores os meus princípios por uma aposentadoria por uma coisa que tá lá na frente que eu não sei se eu vou ter e essa é uma das grandes esse é um dos grandes questionamentos que a nossa geração tá tendo hoje e aí, um outro ponto é que a gente está na sociedade, a gente está migrando da sociedade de desempenho para a sociedade do cansaço. Esse livro aqui, para quem, quem não leu ainda, vou fazer a publi aqui do Byung Han, Ele é fininho, mas ele é uma porrada, A Sociedade do Cansaço. E ele explica o burnout é, de um aspecto sociológico e filosófico também. E aí, ele diz que a gente vem numa sociedade em que tem se vendido essa ideia de que se você quer, você pode, eu tenho porque eu mereci, é, se eu trabalhar muito, eu vou ganhar muito, como se fosse uma garantia, só que isso não é uma garantia. E aí começa a rolar também essa necessidade do desempenho e essa exploração que a gente começa a se explorar, é, e isso acaba fazendo com que a gente fique deprimido, com que a gente fique fracassado. É, na, nessa sociedade do desempenho, a gente tem é, uma, um intraempreendedorismo. Que é: não é só meu chefe está me dizendo para fazer, eu mesma estou me vigiando, eu mesma estou cuidando para sair, para ser a última a sair, porque eu preciso demonstrar que eu tô trabalhando eu mesma tô fazendo todas essas práticas de vigilância que antes a gente precisava de vários instrumentos e hoje está tudo internalizado tanto que as pessoas foram para o home office onde em tese a gente teria muito mais liberdade muito mais flexibilidade e muitos têm só que acaba adoecendo porque mesmo eu sendo estando numa no num perfil mais flexível eu continuo com a exploração aqui dentro é, eu comecei a empreender e comecei a ter né, minhas, minhas próprias iniciativas depois de trabalhar em escritório, e eu tenho muita ainda de, das, dessas opressões e dessas questões que eu internalizei depois de tantos anos vivendo nesse contexto. E o que a gente está vivendo hoje é, é um colapso geral, né? Assim, sendo bem otimista. Mas a questão é que Uh, a gente é inegável que a gente está passando por um período global, é, cultural, econômico, social De um colapso que eu espero que vá gerar uma transformação Por isso que eu acredito que a gente vai reinventar a relação com o trabalho Porque não tem como, daqui a gente não vai, o carro quebrou, pifou foi a gente inventa um novo meio de transporte e a gente não vai ter do lugar e o que acontece hoje é que a gente está ainda no modelo de civilização que se baseia na exploração de tudo e de todos até o esgotamento. Eu vou dar um exemplo muito bobo, que é o do... É o do Marcos Mion. É, o Marcos Mion ele eu não tem nada contra ele pessoalmente tá ele é uma ele é apenas uma alegoria da sociedade do de desempenho o Marcos Mion foi contratado pela Globo e qualquer pessoa que tenha rede social que tem acessado uma rede social nos últimos tempos sabe que ele foi contratado pela Globo ele ficou muito feliz por isso e aí ele postou uma coisa eu eu, eu vi assim eu vi ouvir e tal ele mas o que eu vi assim ele ficou muito feliz por aquilo e ele teve uma reação muito espontânea ele postou histórias postou e aquilo viralizou. E todo mundo adorou aquilo. Ai, que legal. Ai, como ele é espontâneo. olha ele tá sendo feliz. Felicidade genuína. Não sei o que, tal, tal, tal. O que, que seguiu dali foi uma das coisas mais uh, emblemáticas que eu vi nos últimos tempos. A, a entrada dele na Globo se tornou um reality show. A parte. Não existe mais assim, ah, eu estou feliz. Eu vou ser... Às vezes a coisa começa genuína. Mas o negócio te coopta de um jeito que tu vai usando aquilo até não ter mais da onde tirar. É tu entrar no TikTok e a pessoa tem um papagaio que canta. E aí tu vai abrir e vai ter 855 vídeos do papagaio que canta até que ele perca a voz. Aquela pessoa vai postar aquela, aquele vídeo daquele papagaio cantando todas as músicas possíveis. E a gente tá nesse loop infinito de eu fiz, eu fui recompensado, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar fazendo até que ninguém aguente mais. E isso se reverte e se reflete em todas as áreas, desde a natureza até as explorações lá dos sweatshops, explora tudo e todos até o esgotamento e a nossa obsessão de estarmos conectados 24 horas por dia até que a gente não aguente mais. O feed é infinito. A gente nem se dá conta mais disso, porque já virou automático, mas é infinito, as nossas notificações são infinitas. E a nossa capacidade cognitiva é finita, né? E aí a questão é que a geração burnout é a primeira geração que está consciente que a gente tem uma relação abusiva com o trabalho. E a primeira geração que está colocando no vocabulário algumas coisas que deveriam estar há muito tempo. Como, por exemplo, assédio. É... Eu fiz uma live essa semana sobre relacionamento abusivo com o trabalho assédio, assédio moral, assédio sexual. Uh, tem artigos que falam sobre isso, tem várias, vários grupos é, que estudam isso, falando que existe sim uma correlação bem forte entre burnout e a pessoa sofrer alguma, algum incidente de assédio ou ela testemunhar uma situação de assédio. As mulheres, tem um estudo que foi feito em Tóquio que demonstrou que mulheres quando testemunham elas têm até mais chance de desenvolver burnout do que se elas vivenciassem elas mesmas, porque fica aquela coisa tão forte do podia ser eu, que aquilo é pior do que se fosse com ela mesma. É, então, olhar para práticas que já eram péssimas e dizer, olha só, isso aqui está errado, existe um nome para isso e isso está errado, uma outra prática que é o gaslighting, comentei isso também é, esses dias, o gaslighting é uma manipulação baseada em te deixar com a sensação de que tu perdeu a noção da realidade e isso é algo que está acontecendo de forma sistêmica a gente não sabe a, a coisa ela vai indo de uma forma tão brutal que a gente não sabe mais a gente abre uma coisa e não sabe eu, eu não sei mais no que eu confio eu não sei onde é que eu acredito eu não sei o que, que eu leio e as organizações e algumas pessoas também fazem isso. E a gente saber que isso é uma prática de manipulação e que isso existe, nos ajuda a colocar o, nossa, o nosso papel, entender o nosso papel e fazer algo em relação a isso. E é uma geração que está aprendendo que dá para dizer não. E aí eu trago aqui a deusa a musa suprema maravilhosa Simone Biles, que chegou no meio das Olimpíadas e disse, não vai rolar. E deu o um maior exemplo dos últimos anos. Aí, a minha pergunta é... Que é uma das perguntas que eu me faço. Mas por que a gente trabalha tanto, cacete? Eu tenho três hipóteses. É, três é, motivos que são minhas hipóteses para responder essa pergunta. A primeira é que a grande maioria de nós precisa. Óbvio, né? E para... Uh, Adicionar esse ponto, e aí precisa, precisa mesmo. Para adicionar esse ponto, tem esse estudo, da, esse artigo da Harvard Business Review e alguns artigos já que demonstram que países com maior desigualdade social têm índice maior de burnout. É, o índice de burnout no Brasil versus da Holanda, por exemplo, no Brasil era um em cada três e na Holanda é um em cada seis. Então a incidência é quase o dobro. Segundo, fetichização, que nem eu sei falar essa palavra, da performance. É tudo número, é tudo performance, é tudo, tem que, tem que dar resultado, tem que dar número, tem que dar like, tem que isso, tem que aquilo, aí é guru de Instagram é Adri. <risos> E aí que tá, performance é excelente, é que a Adri trabalha com performance. Mas performance é excelente, a gente não, a questão é fetichizar, fetichizar. Eu vou aprender até o final da, da, dessa aula falar essa palavra. O problema é a gente colocar isso acima de qualquer coisa, como uma fonte de prazer. É a gente colocar, é a gente erotizar ou fetichizar o trabalho em si, ou a performance em si ela tem o seu papel, é... a minha irmã comprou o iWatch porque tem a concentração de oxigênio, é isso, né? Tem, tem algumas coisas métricas, são legais, é massa, é importante a gente entender o mundo que a gente tá vivendo. O problema é quando isso se torna uma obsessão, a pessoa que se pesa todos os dias, pesa três vezes por dia, a pessoa que fica ali, ai, ah, qual é o teu pace de corrida? Então, aqui a gente usa é, uma linguagem bem culta. Clube das 5 da manhã. Meu cu! Cinco da manhã, entendeu? Quer acordar às cinco acorda? Quer acordar às 11, Acorda! Me deixa em paz, entendeu? Ai, ah, tem que fazer seis dígitos em sete dias. Ai, fulano tem mais seguidor que eu, não sei quem tem mais like. E, e assim, nunca é o suficiente. Quando eu trabalhava no escritório, em escritório, eu lembro que tinha aquela coisa, assim, de... É, de querer ser o último a sair. De repente, tu não tá fazendo nada, mas eu tenho que ser a última a sair, entendeu? Que é pra poder dizer que eu sou a última a sair. Não! Entendeu? Aí tem mais uma frase do, do Biung, maravilhoso, o Amor da Minha Vida, que diz, a, a ação do desempenho nos força a produzir cada vez mais, jamais alcançando o repouso da gratificação. A gente faz... E aí a gratificação, a celebração, eu falo bastante de celebração, é, e, e as, o, o curso, no final do, do curso do, do trabalho, a gente faz um webinário de celebração, a gente esquece às vezes, e a gente faz um monte de coisa massa e tá sempre achando que é aquela faixa da mãe que botou lá não faz mais obrigação Claro que não! A gente tá fazendo... E, e, e eu vejo tanta gente que faz tanta coisa tão legal e que... Fica achando assim, ah, mas eu tô, eu tô, aí eu tô, como é que se diz? Eu tô bloqueada, eu tô parada, eu tô não sei o quê. Cara, começa a observar o que que tu realmente tá fazendo e entender que aquilo para aquele momento é suficiente, sim. Isso é muito mais produtivo do que ficar te, te é, envenenando, achando que nunca tá bom e que nunca tá bom. Eu sou arranhando nunca tá bom e eu que tô dizendo isso. Então, assim, o é verídico e dou fé. E a última razão, então a primeira, precisamos né, financeiramente, a segunda é fetichização da performance e a terceira é no rim. A gente precisa ser amado. E essa dói, porque isso tem a ver com o que, que a gente aprendeu sobre pessoas que trabalham muito e o que, que a gente aprendeu sobre pessoas que trabalham um pouco. É... Um dos, eu vou deixar alguns temas de casa para vocês no final, mas um dos temas é pensar o que que tu aprendeu na tua família, o que que tu aprendeu na tua comunidade, na tua escola, na tua universidade sobre o trabalho. Como é que tu aprendeu a enxergar as pessoas que não param de trabalhar? Como é que tu aprendeu a enxergar as pessoas que talvez não façam tanto? E isso é um indício muito importante de algumas coisas que às vezes a gente não se dá conta que a gente está reproduzindo. Eu tenho um Instagram secreto só para seguir coach guru. E é impressionante a quantidade de pessoas que seguem a, esses caras. É, e que acham que é assim mesmo que tem que ser. E aí elas se espelham nessas pessoas e aí depois elas se arrebentam e não sabem por quê. E eu acho que é, eu. Nunca quero cair na ingenuidade de restringir tudo a questões psíquicas ou emocionais, porque a coisa é muito mais complexa do que isso, mas muito do nosso vício em trabalhar, muito da nossa compulsão por trabalho está nisso aqui. Que a gente quer ser visto como uma pessoa que merece amor. E por querer ser visto como uma pessoa que merece amor, algo dentro de nós diz que tá, mas para merecer esse, esse amor, eu preciso me arrebentar trabalhando, porque é isso que eu aprendi em algum momento da minha vida. E isso explica bastante coisa. Tá, agora que a gente já viu que a Terra está arrasada, o que, que a gente faz com esse monte de. <risos> com esse monte de bronca, dona Carol? Eu vou tomar um gole aqui de um café. você se inspira em fundo aí. A Rita Von Hansen que, se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês assistam. Ela é uma, uma, ela é uma youtuber, que é uma drag, é, que é uma drag performada por um professor de estudos culturais da USP, se não me engano, que é o Guilherme. E aí ela diz, com frequência em algumas entrevistas, ela diz que tudo o que é construído pode ser desconstruído. Muito dos que a gente viu até aqui, né, é, Dessa nossa obsessão pelo trabalho, dessa nossa fetichização pela performance, é, dessa cultura da correria, tudo isso foi construído. E tudo isso pode ser desconstruído, pode ser reconstruído. E aí a gente não só tem a possibilidade, como eu também acho que a gente tem a responsabilidade, nós que estamos aqui com internet, com eletricidade, com acesso a várias coisas, algumas pessoas que têm a possibilidade, a opção de falar abertamente sobre o que está acontecendo consigo, a gente tem a responsabilidade de fazer, inclusive por quem não consegue, e em primeiro lugar, por nós mesmos. E aí é da gente... Começar a buscar uma relação com o trabalho que seja mais saudável, mais justa, mais compassiva, mais orgânica, mais significativa, mais autoconsciente, mais sustentável, mais adaptável, mais, mais, mais, mais, mais, mais. E também entender que vai ter momentos em que tudo isso aqui vai por água abaixo e que faz parte. E aí entra na questão da, do compassivo. Uma relação que nos permita dizer não. Vai ter duas vezes a Simone nessa, nessa, nessa apresentação, porque eu li uma entrevista dela para o The Cut hoje de manhã e eu estou obcecada. E ela é uma deusa. Ela foi para as Olimpíadas depois de ter sofrido abuso, depois de ter sofrido assédio e ter falado sobre isso tempo, tempo, tempo, tempo. É... Ela tomou uma decisão consciente pelo que, que era melhor dela profissionalmente. E ela disse que ainda assim ela é a melhor ginasta da história, e ainda assim ela teve que enfrentar as pessoas dizendo para ela que ela não estava afim. De ir. ah, eu não fui porque eu não estava afim. Primeiro que eu não, não vou porque eu não quero, a gente devia já ter normalizado não vou porque eu não quero. Começa aí, beleza. Mas tudo bem, tem compromissos e tal que a gente assume. É... E aí a gente olhar para algumas dessas coisas como mimimi. Tem uma frase que eu coloquei lá no final, mas que eu já vou dar spoiler, que é, foi uma antropóloga, que eu esqueci o nome dela, esqueci de colocar nas referências, é, que ela fez um, um post falando, é, o mimimi é a dor que a gente não sente. E é só isso para o momento. Por onde começar? A gente começa na fundação. É, os prédios aqui da Holanda, eles... Eu, aqui, quer dizer, em qualquer lugar do mundo, o prédio começa pela fundação. Mas eu quero dizer que eu moro numa área em que eles estão reconstruindo, desconstruindo e fazendo vários prédios aqui. E eu fico passada de ver o tempo que eles passam uh, na fundação. Muito disso é porque uma boa parte do país está abaixo do nível do mar ou perto disso. Então, eles precisam, assim, como o país é um pântano, na verdade, eles realmente precisam. É, fazer uma fundação muito, muito forte lá para baixo, porque senão o prédio vai cair, vai desmoronar em qualquer momento. Mas a gente não se dá conta, às vezes, é, de fazer o trabalho invisível, invisibilizado, não é invisível, né? Ele é invisível porque alguém invisibilizou. Existe um trabalho invisibilizado que é o trabalho interno e que é trabalho. Quem está aqui que já passou por burnout ou que está passando... A gente tem um período em que a gente está afastada do trabalho. E aí a gente diz que a gente não trabalhou. E isso não está certo. Porque a gente trabalha pra caralho. Quando a gente está na terapia, quando a gente está reorganizando a nossa cabeça, quando a gente está revendo a nossa história, é muito trabalho. É um trabalho que muita gente, em uma vida inteira, não vai ter feito. Porque é um trabalho interno. E aí, como não aparece... Agora, imagina se só porque não aparece, a gente parasse de se preocupar com o que, que vai no motor do carro. A gente parasse de se preocupar com o que, que vai dentro do, do computador. A gente parasse de se preocupar com a fundação. Não, vamos, vamos dar prioridade para as esquadrias, né? para a cor da parede, a fundação que se rale. Em algum momento a coisa vai colapsar. E eu digo isso por experiência própria. E aí eu quero trazer aqui para vocês e propor para vocês um framework para uma relação um pouco mais sustentável com o trabalho. Ele é baseado numa, numa metodologia da Cristina Masler. A metodologia dela tem seis áreas estratégicas da relação com o trabalho. É, e aí eu, por licença poética e por experiência, adicionei duas. E agora vamos a elas. A gente tem essas oito áreas, identidade, autonomia, recompensa, justiça, comunidade, carga de trabalho, sentido e descanso. Quanto mais compatível a gente tem essas áreas na nossa relação com o trabalho, quanto mais essas áreas estão em consonância com o que é importante para nós, melhora a nossa relação com o trabalho, a gente é mais engajado, a gente trabalha melhor, produz coisas mais legais e está mais saudável. É, e quanto mais dissonante essas áreas estão, do que, que é importante para cada um de nós, mais chance a gente tem de desenvolver burnout, mais chance a gente tem de não conseguir entregar as coisas. Então, esse framework aqui, ele é um, um excelente mapa mesmo para você conseguir entender onde que você vai priorizar. No meu site, é, tem ali no final da apresentação, a URL a barra teste trabalho, mas na home do meu site tem lá tem um teste que é baseado no teste que ela fez mais as duas áreas que eu adicionei e no final ele vai te dar um score é, que quanto mais alto o score mais incompatível a tua realidade de trabalho tá com o que é importante para ti e aí o percurso desse curso percurso desse curso que começa no dia 14, é da gente conseguir dar os primeiros passos na direção de olhar para essas áreas, entender o que, que é importante para nós, para que daí a gente consiga buscar que compatibilidade é essa e que trabalho é esse que a gente consegue fazer, dentro da realidade que a gente tem. Não existe, uma, não existe um modelo de a empresa ideal tem identidade X, PTO, é, o que, que para cada um vai ser compatível. Às vezes, duas pessoas entram da mesma equipe vão ter compatibilidades completamente diferentes e tudo bem. Vamos a cada um deles, rapidamente. Primeiro, a identidade. E esse é, esse foi grifo meu. O primeiro e o último são grifo meu. E esse vem desse livro aqui, que é o Burnout, The High Cost of High Achievement, porque mesmo até quando eu incluo coisas, é de forma informada. É, que é do Herbert é cheio de coisa que é o, o psicanalista que desenvolveu o conceito clínico de burnout. E ele coloca que identidade é uma das coisas que mais favorece o desenvolvimento do burnout, que é quando tu tá ostensivamente tentando ser quem tu não é, isso acaba consumindo toda a tua energia psíquica e isso acaba te distanciando de quem tu é em algum momento vai dar ruim. Então, é muito importante que a gente esteja num trabalho em que a gente consegue se sentir em que exista compatibilidade, porque às vezes para algumas pessoas eu, eu, eu preciso me expressar de todas as formas, eu preciso dar risada, eu preciso mexer com as mãos, a Sibeli me entrevistou um dia, e aí a, ela, ela comentou depois da entrevista, Ai, que bom que mexe com as mãos também, porque às vezes eu fico achando que só eu fico mexendo assim na tela. Então assim, para algumas pessoas, nem é isso aí, entendeu? eu preciso, eu não posso ficar segurando coisas, e às vezes eu até que tenho que distanciar aqui, tirar os copos da, da volta, porque senão eu saio derrubando tudo, e eu derrubo tudo mesmo. É, então, como é que a gente consegue aliar essa questão da identidade? Tu consegue, tu te sente tu mesmo, tu sente que tu precisa ser uma outra pessoa para conseguir te dar bem nesse lugar onde tu tá, nesse, nesse, nesse emprego que tu tá, nessa área que tu tá, nessa indústria que tu tá. Porque às vezes tu tá fazendo o teu, mas tem uma sensação, mas assim, nessa... Eu falei Derrubei aqui o meu... Peraí, derrubei o meu microfone. É... sem <risos> derrubando tudo. É... Às vezes, tu no, no teu tá de boas, só que tu tá dentro de um mercado ou tu tem uma clientela ou não sei o que, que aquilo ali tá te arrebentando. Autonomia. Qual o nível de autoridade que tu exerce sobre o trabalho? Quanto que tu tem de participação? O quanto tu consegue exercer o teu senso crítico? E o quanto que tu tem que dizer sim, senhor, senhor? Uhum. Por que que tu tem que fazer? Porque eu mandei. Tá bom, né? Tá bom. Essas coisas nos adoecem. Carga de trabalho, terceiro ponto. A quantidade de trabalho, a complexidade, o ritmo e as demandas que tu recebe são compatíveis com o que tu consegue dar conta. Tu sofre cobranças excessivas por produtividade e performance. É, o nível de interrupções que tu tem durante o dia é compatível com o que tu consegue suportar. Ou é tudo ao mesmo tempo agora, de um jeito que não... E para algumas algumas pessoas conseguem ir trabalham muito melhor com tudo ao mesmo tempo agora. E muita gente, pelo amor de Deus... Eu sou a rainha da, da Nossa Senhora da Última Hora. Meu namorado, por exemplo, se ele precisa entregar uma coisa em dezembro, em 5 de outubro já está pronto. É o jeito que cada um tem de trabalhar. Comunidade, importantíssimo. Como é que a tua relação com as pessoas que fazem parte do teu ambiente profissional social? Os teus colegas, as pessoas que trabalham na mesma área, os teus clientes, pacientes, alunos, enfim. Tu tem interações solidárias com essas pessoas e aí interação solidária é algo muito importante. O que é uma interação solidária? É quando tu conversa sobre algo que não necessariamente é prático. Não é só uma reunião de trabalho, não é reunião da pauta disso, daquilo. É tu falar sobre como é que foi teu fim de semana, aquela paradinha do café que a gente tinha quando a gente ainda, saudades, trabalhava no escritório. Esse tipo de interação que é o que vai criando essa cola entre as pessoas que elas acabam às vezes até se tornando amigas e que acaba ajudando muitas vezes quando faz parte do que a pessoa quer. Algumas pessoas não querem fazer amizade no trabalho e também tá tudo bem. Justiça. Esse aqui é da gatilha. Como as pessoas ao seu redor são tratadas? Como você as trata? Até que ponto a justiça e o respeito fazem parte do dia a dia da tua organização? É, essas pessoas... Uh, como é que é a ética dessa tua empresa? Recompensa. Como é que a tua organização demonstra reconhecimento? Tu te sente valorizado? Tem clareza dos processos de feedback e de promoção? Ou tu tem a sensação de que se o nome ameaçar embora, nunca vai acontecer nada? O penúltimo é sentido. Tu acredita no que, a, no que o teu lugar de trabalho é, realiza ou tu acha que estão tá só lá para enxugar gelo? A organização permite, te permite viver os teus valores? Ela vive os valores que ela prega? Ou é uma realidade no Instagram, uma realidade dentro do escritório? E por último, descanso. Tu consegue desligar do trabalho para relaxar? Na Irlanda, é, eles uh, recentemente. É, aprovaram o direito à desconexão, e existem vários países, na França eles já tinham aprovado isso há um tempo, alguns países da União Europeia já estão é, regulamentando que as empresas não podem ficar esperando que as pessoas estejam online 24 horas por dia, eu acho que é, o Tribunal do Trabalho tinha feito algumas, algumas questões aí no Brasil também, e isso é algo que é uma prática que onde ainda não está instaurado, estará. Em pouco tempo. Tu cultiva outras áreas da tua vida com a mesma intensidade do trabalho? Ou tu tá na fetiche da sucessão? Aí eu quero mostrar como é que... Essa aqui é uma estimativa, porque eu não tinha esse instrumento em 2015, mas eu, eu voltei lá no tempo, chorei e tal, e aí fiz o teste de como é que eu responderia em 2015. Quanto mais alto, pior, tá? Vou tomar uma água aqui, vocês olhem como é que tava a minha vida em 2015. Então, assim, a única coisa que tava compatível era a recompensa porque eu ganhava bem a autonomia tava ok, mas assim e a autonomia tava ok porque eu era é, sócia, era gerente então assim, eu, eu, eu realmente tinha autonomia, agora, descanso sentido, justiça não, não rola identidade, não, eu preciso botar mascarazinha e tal, aí hoje esse aqui eu preenchi ontem, ó oh, melhoramos, parabéns muito bem Ainda está zerado? Não. Não sei se um dia vai estar, acho que não. A vida é assim, a gente sempre tem algo para trabalhar. Mas já está significativamente melhor. É, e o, o que sobrou ali, que é descanso lazer, é tudo meu, né? Porque eu não, não, eu não me permito. Então, assim, porque a gente está aqui para aprender junto. E aí, já estou, já estou me encaminhando para o final aqui, e eu queria só lembrar uh, para você que está me assistindo e a mim mesma, que a reinvenção da relação com o trabalho ela é um processo, ela não é um destino. Uh, eu, no meu processo de recuperação da burnout, eu tinha uma ilusão de que um dia eu ia acordar e eu ia estar 100%, eu ia estar benzaça. Eu não ia me sentir, eu ia fazer tudo o que eu queria, eu ia, sei lá, correr nem gosto de correr, ia escrever duas horas, ia trabalhar pra caramba, ia ganhar não sei quanto, quanto os passarinhos iam cantar, o sol ia brilhar, e eu ia, e eu ia ter aqueles dias perfeitos assim, que um dia isso aconteceu que eu ia me sentir perfeita. Isso não existe. O que existe é tu vai acordar um dia e vai ter uma coisinha, mas aí tu vai conseguir conviver com as outras e tu vai ter a sensação de que tu tá evoluindo e que todos os dias são uma oportunidade para tu retomar alguma coisa que tu perdeu. É, eu falo sobre a relação com o trabalho, eu estudo isso, e eu ainda tenho muita dificuldade, porque eu sou workaholic, eu ainda tenho muita dificuldade de me desconectar, eu tenho uma, muita dificuldade de me permitir descansar. Eu tirei férias, é, eu, tirei, é, eu tenho feito é, que eu programo algumas semanas, a cada x semanas eu tiro uma semana de férias. Primeira vez que eu tirei férias, é, que a gente não tinha lugar para viajar, que era só eu e eu parada, assim, sem fazer nada, foi fevereiro, março desse ano, eu tive uma crise de choro uma semana antes. Eu, que faço tudo isso aqui, tive uma crise de choro porque eu pensei, eu não posso parar. Então, é muito difícil, não existe ideal, não existe assim, ah, eu sou essa pessoa que trabalha quatro horas por dia e eu é, faço a minha drenagem enfática e eu não sei o que, Isto não existe, até porque cada um tem a sua realidade. O que existe é tu ir cultivando e tu pensar, não, agora eu estou conscientemente olhando para a minha relação com o trabalho e o que eu vou fazer por agora é isso aqui, isso aqui é o que está possível de fazer e isso é o que importa para mim. E a gente vai melhorando. É, eu tirei essa folga lá em março, sei lá o quando, tive um troço, voltei, é, tive várias ideias e fiquei, cacete, foi muito bom ter tirado férias. E aí as próximas eu já nem senti mais nem muito assim só um pouquinho <risos> então assim a gente vai melhorando não vai ficando não existe perfeição porque é, tem um saiu um, um relatório da float vibes que eles fazem vários vários vários é, estudos mais antropológicos assim culturais e tal sobre a ressaca do wellness que a gente acaba entrando nessa, nessa pira também, né? Do ah, vamos ter uma vida super saudável e acordar. Aí, tipo, ah, vamos dormir, vamos descansar, vamos o quê. Não, tu faz o que é possível para tu fazer dentro da tua realidade, de acordo com o que é importante para ti, mas cada dia tu vai dando um passinho. E isso que é a mágica do negócio. Quero sugerir um tema de casa, porque eu sou a Tia Carol, professora, professor Helena. Tema de casa responder essas seis perguntas, coloca um timer, eu tenho, eu tô fazendo sessões de escrita no YouTube, quinta-feira, sete e meia da manhã do Brasil, é, para mim, porque eu não tava conseguindo parar para escrever, e aí eu, ah, eu, eu sei que se eu fizer uma live para escrever, eu vou escrever, entendeu? Então tá sendo ótimo, não tem, não entra ninguém, mas é só para mim mesmo, tá? E tá tudo guardado lá, se vocês quiserem, vocês podem usar as sessões lá, tudo de graça, aberto e tal, é, ou coloca uma musiquinha, coloca um timer de dez minutos que seja, e responde essas perguntas. O que eu aprendi sobre o trabalho na minha família, na minha comunidade? Qual o significado do trabalho na minha vida hoje? Como eu me relaciono com o trabalho hoje? Qual dessas áreas que eu falei, que tu, que tu sente que mais precisa de atenção nesse momento? Como é que tu gostaria que as pessoas à tua volta se relacionassem com o trabalho? E como é que tu quer te relacionar com o trabalho daqui em diante? Sabendo que essa, essa, essa visão não necessariamente é algo que vai se contar concretizar exatamente como tu espera, mas é, é aquela frase do Eisenhower que o planejamento não é nada, mas planejar é tudo. É importante que a gente tenha a visão de onde que a gente quer chegar, para saber que caminho que a gente vai percorrer. E aí tem o um teste no meu site, o, uh, da relação com o trabalho, leva de 5 a 10 minutos para preencher e aí tu recebe o score. É, quem participa do curso recebe uma devolutiva com esse gráfico aqui bonitinho. E aí eu faço uma também da turma inteira para a gente ter uma ideia, assim... É, eu já tenho o conteúdo é, pronto, mas eu vou direcionando um pouquinho de acordo com o que a turma pede também. É, e aí, em carômetros.com.br, teste trabalho, tem o teste. Considerações finais. Tu precisa estar bem para poder fazer bem para qualquer outra pessoa. O teu valor não depende do que tu produz. Repita isso. Repita, repita, repita. Até entrar mimimi mi, mi é dor que não dói na gente. Millennial não é flaquinho de neve. Millennial é torreta e vai dar bom isso. O burnout não é inevitável e tampouco é o mal necessário. Ele é um sinal de alerta de que a gente está falhando na forma como a gente vê, realiza e recompensa o trabalho. Enquanto a gente tratar o burnout como um problema individual, a gente vai continuar adoecendo, vai continuar dando ruim. E a gente vai continuar se sentindo culpado por isso no final das contas. E aí, para encerrar... Falar um pouquinho, fazer o, o, o merchanzinho da Tia Carol rapidinho, começa a segunda turma no dia 14 de outubro, as aulas são nas quintas-feiras, é, eu ainda estou confirmando se eu vou começar meio dia e meia do Brasil ou uma do Brasil, mas vai ser um desses dois horários, ainda vou ver, é, conforme for se matriculando eu vou ajustar, mas vai ser entre meio dia e meia e uma do Brasil, as aulas têm duração de duas horas, é, fica gravado, então se não puder participar de todos, pode assistir a gravação depois a gente faz um grupo no WhatsApp em que eu deixo o grupo fechado no fim de semana, que é para a gente poder pensar em outras coisas é, e que não é para nos sobrecarregar, é mais assim para lembrar mandar o um link do Zoom, facilitar a vida das pessoas cada pessoa recebe um workbook no Google Docs com todas as perguntas, são vários exercícios em todas, as, em todas as aulas, tem exercício de escrita, tem exercício de monitorar a tua rotina, é, e aí eu vou falar um pouco das aulas depois, e aí, ali fica documentado todo o teu processo. E no final do curso tem esse webinário de, de celebração, webinário de conclusão, onde tu multiplica com as pessoas algo que tu tenha aprendido, alguma reflexão que tu tenha tido sobre a tua relação com o trabalho, é, a primeira turma foi em junho, julho, e foi incrível, maravilhosa. Eu amei, fiquei super feliz. Foi a primeira experiência como professora desde que... Se bem que eu dou aula de inglês para as minhas afiliadas ainda, né? Minha primeira profissão na vida foi ser professora de inglês numa creche. Eu tinha 14 anos. Foi maravilhoso. E, então, sou de uma família de professores, então, eventualmente, eu ia me tornar uma. E eu, a missão desse curso é realmente a gente dar esses primeiros passos para ressignificar nossa relação com o trabalho, e cultivar o bem-estar de uma forma possível, assim, sem muita, sem muita noia. Então, as aulas são a primeira sobre identidade, você e o trabalho, a segunda sobre produtividade, e aí a gente vai repensar essa ideia de produtividade, eu tenho um modelo dos quatro movimentos, é, que, para que a gente consiga ter uma certa ideia, assim, de o que que às vezes está faltando, é, eu tô precisando descansar, eu tô precisando é, ler, eu tô precisando, né, o que que tá pedindo no momento, e... A terceira aula é sobre rede de apoio e como é que a gente consegue colaborar, caminhos de colaboração. E a última aula é o seu lugar no mundo, que tem a ver com propósito. E aí é uma aula que a gente escreve o um manifesto profissional e é sensacional. Dani Santos, que está aqui, foi aluna, foi aluna com estrelinhas, com louvor. E ela não só escreveu um manifesto maravilhoso como ela leu no webinário e ela imprimiu e enquadrou o manifesto dela. Em, seguindo sugestão de ninguém mais ninguém menos que minha mãe senhora minha mãe falou com ela e deu essa sugestão porque aqui a gente tá todo mundo em casa entendeu? e no dia 11 a gente tem um check-out do curso que é só assim para gente trocar ideias porque vocês viram que eu gosto de falar então às vezes não sobra tempo da galera conversar então a gente tem esse momento assim de trocar ideias é, as coisas ficam todas na plataforma do edus que fica lá as gravações. Eu sempre coloco todas as referências, é, materiais complementares, textos que eu li a respeito que podem ajudar, conteúdos que possam é, contribuir também. E aí, no final, a gente tem o um webinário. O último webinário, barra primeiro, foi incrível. Foi muito, muito, muito, muito sensacional. É, e, e é muito maravilhoso, assim, de ver falando, as pessoas falando. É, e é uma, uma forma também da gente multiplicar porque não adianta só eu me dar conta oh. dessas coisas. Posso oh, é, oh, é, interromper sua fala? sozinha. E a forma que eu encontro de conseguir ajudar e conseguir contribuir de alguma forma é ampliando essa conscientização e fazendo com que a gente espalhe essa mensagem é, para mais e mais pessoas. É, aqui tem as minhas premissas na relação com o trabalho. Eu vou deixar para tu ler é, quando tu quiser, tá lá no, no site. Tem uma manifestação profissional também.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 Não é simplesmente conteúdo que ela gera só da cabeça dela, não. Tem tudo embasamento teórico, tem conteúdo relevante. E participem, gente, porque realmente foi sensacional participar dessa primeira turma. E participarei da segunda.